salve salve rapaziada beleza então bom dia para todos tudo bom com vocês então gente é... daqui a pouco vai Eu vou passar esse vídeo tá bom e também quero falar de uma de uma amiga minha que trabalha comigo não comigo né mas trabalha no mesmo na mesma fábrica eu quero mandar um abraço <risos> lá pra é pra Juliana, pai Ju, é pro é pro Paulo, que os meu melhor amigo que eu tenho lá e, e é isso aí rapaziada. Se você não gostou deixa o like, se, se não gostou deixa dislike beleza rapaziada também tá, vai ter mais vídeo tá que tô pensando mas nas boas trollagens aqui e eu vou ver e eu quero mandar um abraço também lá para a turma lá das máquinas lá da lá é do setor do do, do é do Átila e e vários setor lá também ah, o Felipe, o Bonfim, é... para todo mundo lá da fábrica, quero então mandar um abraço. E, e nós estamos aí, ó, firme e forte, trabalhando, ralando, né, rapaziada? Então é isso aí, gente, ó. Agora eu tô postando esse vídeo, não agora, porque eu tô a internet. Mas, lo, é, chegando em casa, eu já posto o vídeo, tá bom? Que eu vou ter que editar os vídeos também, para ficar da hora o meu vídeo tudo. Beleza, gente? <tos> e também, quero mandar um abraço para todo mundo mesmo. Tipo assim, geral. Mas, então aí, gente... Lá pro Vigi, pro, pro Magri, pro Gabriel, pro, pro Alain, pra todo mundo, gente. Beleza? Nós tomar firme e forte aí. E vamos na luta que a gente vai conseguir o que, que a gente quer na nossa vida. Beleza, gente? E... Eu não sei se é hoje ou amanhã... Eu vou postar um vídeo falando sobre de, é, de amigos e, e falso, né? Eu sei mais ou menos, mas tá mais vou tentar falar assim, mas vamos ver, tá bom? E também quero mandar um abraço também lá pro, lá pro Thiago, lá da montagem. E para todo mundo lá da, da montagem, tá? Lá o Podicila, o Robinho, É para todo mundo, pra todo mundo lá da fábrica. <risos> Beleza, minha gente. E, e por favor, deixe comentário aí, tá bom? Que eu agradeço muito vocês, tá? Deixe deixa comentário top aí, ó tá bom que eu posso ver e eu posso assistir ver os comentários eu vou eu vou, eu vou eu vou deixar é que eu vou deixar coraçãozinho para vocês lá no comentário que a pessoa quem é quem é quem que comentou vou deixar um comentário vou deixar um joia. Tá bom, rapaziada? Deixa o like lá, se inscreva no canal, tá? Só não esqueça. E ativa o sininho também, tá bom? E como eu já bati meio inscrito, gente, agora vai ser só mais vídeo. Eu tô pensando em alguns vídeos aqui pra eu poder postar, tá? Às vezes eu fico sem vídeo, mas mas no, no... no dia seguinte ou no... No outros dias vai ter vídeo, tá? Mas eu vou postar uns vídeos da hora. Tá bom? Vai ter vários vídeos da hora aí, tá bom, minha gente? E não esqueça, tá? Deixa o like, tá bom? E se inscreva no canal, tá bom? E, e, e é isso, rapaziada. É só aí que eu tenho que falar mesmo. E hoje é sabadão, né? minha é domingão. E também quero mandar um abraço também. Que eu esqueci também. E lá pra... Lá pra embalagem também. Que é o... Que é o Jorge. O Elias. Que, que tá de férias. E várias pessoas lá da, da embalagem. Que não tá mais. Eu só tem dois agora. E... E também lá do.. do para todo mundo. Então, minha gente. É isso aí. Vou deixando aqui o vídeo. Tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o like, comenta, tá bom? Que eu posso aí passar o vídeo da hora. Tá bom? Falou gente. É mais.